Se eu te mostrasse essas cenas agora que estão na tela há dois anos atrás e falasse pra você que isso é Fortnite, você acreditaria? Quem falar que sim tá banido, hein? Nos últimos anos a gente se deparou muito com memes ou suposições de como seria o Fortnite em 2030, 2040, com esses gráficos absurdos, mundos vibrantes, paisagem perfeita, mal sabíamos nós que isso chegaria bem antes de 2030. O Fortnite é o jogo que mais evolui na história, pelo menos dos que eu conheço. Não existe nenhum outro jogo que começou de uma forma, se modificou e se adaptou tanto quanto esse simulador de pedreiro virtual. Anteontem, dia 22 de março, foi lançada a ferramenta que vai mudar completamente o futuro desse jogo, o UEFN, editor da Unreal para o Fortnite, ou como a maioria das pessoas chamam, o Criativo 2.0. Saudações povo, eu sou Mr... Bom, né? E antes de mais nada, sim, eu estou fazendo um vídeo de Fortnite em 2023. Eu não vou me prolongar muito nesse assunto, mas sempre que eu faço live de Fortnite, aparece uma ou duas pessoas falando. O que? Mas o Bonnie não disse que odiava Fortnite? E se você pensa isso, você também tá nesse efeito Mandela por causa desse vídeo que eu postei lá em 2021. Só que nesse vídeo o que eu falo é que eu tava insatisfeito com a comunidade e com os problemas que o jogo tinha na época. Esses problemas eu não lido mais. Foda-se! Não, eu nunca parei de jogar esse jogo. Na verdade eu fiquei uma season só sem jogar, que foi aquela season dos alienígenas. E eu me arrependo amargamente porque eu queria ter o Rick. E eu não tenho o Rick. Enfim, se por algum motivo você tá confuso ou, sei lá, irritado porque eu tô aqui fazendo vídeo de Fortnite, saiba que eu não ligo. É uma alegria muito grande poder vir aqui hoje em dia e dizer que a Epic acertou mais uma vez nas suas decisões com o nosso querido Fornas. Ainda mais pra mim, que trabalho com mapa de criativo há mais ou menos seis meses, caso você não saiba. Tá, Boni, mas o que diabos é... O EFN, ou Criativo 2.0. O Criativo 2.0 é basicamente a Epic liberando os jogadores para modificar o jogo do jeito que eles quiserem sem exagero. O Drust colocou o Shrek na porra do jogo, velho. Olha só, eu sei que não parece real isso aqui que vocês estão vendo, mas esse aqui é um mapazinho de teste que eu tenho mexido em algumas coisas para aprender a mexer no EFN. E, cara, só de olhar aqui você já percebe umas coisas muito insanas. A gente tem aqui esse Walter White bizarríssimo com o trailer dele da série. Se eu apertar E... Temos aqui um Uganda Knuckles, porque... Por que não ter um Uganda Knuckles girando no nosso mapa? Inclusive, um deles tá aqui bonitinho na caixinha de areia. Temos três porquinhos, porque eu estou planejando algo com esses três porquinhos que vocês devem ver em breve aí nos próximos dias. E até mesmo o um modelo detalhadaço da Lollipop, nossa queridíssima lebre, que já até apareceu aqui no canal uma vez. E, cara, não para por aí. Eu posso adicionar literalmente qualquer coisa que você imaginar. Se liga só, essa região aqui é basicamente um terreno que eu fiz não usando aqueles blocos de grama que a gente... Que a gente tem no jogo, mas sim Utilizando uma ferramenta de criar terrenos E paisagens dentro do jogo Inclusive essa montanha, ela foi modelada Você pode procurar por montanhas Aí nas galerias do criativo Que você nunca vai achar uma igual a essa Porque eu modelei essa Até mesmo esse tipo de estrada com curvas E rampas e essas falhas aqui na grama E tudo mais Tudo isso dá para eu controlar da maneira que eu quiser. O Criativo 2.0 é basicamente um launcher da Unreal, só que focado em mapas de Fortnite. Então, basicamente, tudo que eu consigo fazer na Unreal, eu consigo fazer no Fortnite. Eu posso, por exemplo, abrir o Blender e modelar literalmente qualquer coisa e importar essa coisa pra dentro de um mapa meu. Dá só uma olhada nesse print, por exemplo. Esse escorregador é de um mapa que eu lancei antes do Criativo 2.0 ser lançado. E dá pra ver que ele foi feito com vários tubos e cilindros, né? Porque não tinha como fazer um escorregador tão bem feito. Agora, com o Criativo 0, eu posso modelar esse escorregador em 5 minutos no Blender e transferir ele pro meu jogo. Tem um cara que simplesmente fez um Flap Bird dentro do jogo. Mano! Nossa, com certeza vai ser o Bugger Ducky, mas deixa eu ver os outros. Tem o Capitão Camisinha, o Spiral Verde, bola de olho, Ricardo, cabeça de tela, Dona Florinda, bicho do mato. Tá selecionado. É um Flap Bird, mano. Eita porra! <risos> que barulho foi esse, velho? É. Ele é meio... Ele fica meio flicado <risos> Pô, cara... Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que o, o personagem... Não sei se esse aqui é o principal, o original do jogo Porque... Ó, ele não flica, tá vendo? Ó... Porque vocês viram que quando eu tava com o um pato, dava pra ver as asinhas é, esse aqui é o único que dá pra jogar direito, velho. Será que ele geme diferente quando morre? Cara, na época do Flappy Bird, eu juro pra vocês que eu fiz mais de mil pontos. Juro. Não tô de meme. Mas, pô, já dá pra ver que... Cara, quando que você ia imaginar que isso aqui ia estar tá no Fortnite, velho? Se alguém conseguir importar o Donkey Kong Country pra esse jogo, eu... Nossa, eu dou a bunda, mano. E se até agora você não percebeu por que, que isso é tão revolucionário pro Fortnite e pros jogos em geral... Eu vou te explicar agora Bem, se eu posso criar qualquer coisa dentro do Fortnite Eu basicamente tenho uma ferramenta de criação de jogos, história e conteúdo infinito Então se você gosta, se familiariza com esse tipo de jogo Estudar e se esforçar bastante Você consegue ganhar a vida e criar uma carreira com isso Se você não sabe, eu trabalho na Pixel Hunters E a gente basicamente faz mapas pra grandes empresas Como por exemplo, Boticário, já fizemos pra Heinz, pra Samsung Então pensa comigo, se as grandes empresas já se impressionavam e já se interessavam por isso Antes, imagina agora Se você me acompanha e me conhece bem Você deve saber que eu já tô bem envolvido Com essa coisa de criação de conteúdo Arte digital há muito tempo Então nesse vídeo eu não tô aqui só pra dizer Que o Criativo 2.0 existe Porque isso você até já devia saber antes Eu tô aqui pra ensinar vocês a usarem O Criativo 2.0 não, eu não vou vender nenhum curso aqui, não. Eu sou careca, mas eu não sou coach, não, porra. Desde que o EFN lançou, eu vejo muita gente curiosa pra saber como é que funciona. Você mesmo, só de ver esse vídeo, já deve estar cheio de ideias, de coisas pra fazer ou pra jogar com seus amigos. Olha, eu não vou dizer que eu sou um professor mega experiente, mas nos próximos dias começa uma nova série e uma nova etapa aqui do canal. Exatamente. Eu vou trazer uma série de vídeos aqui no canal, explicando e ensinando daquele jeitinho bem zoeirinho que vocês gostam, tudo sobre o EFN desde a parte básica até a parte mais complexa de dentro do jogo. E é claro, eu vou aprendendo coisas junto com vocês também. O próximo vídeo do canal já está em desenvolvimento e ele vai ser basicamente um compiladão, um mega tutorial de tudo que você precisa saber para iniciar no Criativo 2.0. Então por hoje, a única coisa que eu vou pedir para vocês, além do likezinho e da inscrição, é para vocês sugerirem coisas que eu posso fazer dentro do jogo ou coisas que vocês gostariam de aprender e descobrir Dentro desse jogo Alô Oi, sou eu Sim Cobrança É claro, vou tentar fazer as coisas com base no que eu consigo E que eu sei que seja possível de criar no jogo E bem, é claro, como eu já disse antes Se você puder deixar o seu likezinho e a sua inscrição aqui embaixo Vai me ajudar bastante, até porque Quatro meses sem vídeo É meio... Complicado. Vejo vocês em alguns dias. Tamo junto e até a próxima.